Eu sou Letícia Leite, eu sou intérprete de Libras, eu sou professora e vim aqui especialmente convidar a comunidade surda brasileira para conhecer o portal do Bicentenário. É um convite muito especial a cada um de vocês, porque eu acredito, eu defendo e eu apoio o portal. Porque o portal é gratuito, ele é democrático e ele fomenta a educação. A educação, que é a mais poderosa ferramenta para alcançar a própria independência. Venha, eu espero você, surdo de todo o Brasil, vem conhecer o Portal do Bicentenário. Beijos, tchau!